Fala cabra macho. Tudo beleza. Olha se você está gozando rápido demais. Se ligue que esse vídeo é para você. Portanto assista o vídeo até o final. Porque o João o rei da gozada demorada. Desse YouTube vem mais que vem chegando. Com mais uma receitinha muito poderosa. Para você que não aguenta mais passar vergonha na cama. Na hora que você está furando legal sua mina. Então se ligue macho. E já vai chutando o like para fortalecer esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva também e ative o safado do sino de notificações para que ele vibre bem gostoso no seu bolso toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Beleza! A receita poderosa de hoje é sobre a aveia. Mas antes de eu te passar essa incrível dica, eu quero que você saiba que a aveia pode te ajudar a controlar a sua gozada. Sim pode! Mas a cura definitiva da sua gozada rápida. Esta no link logo abaixo desse vídeo. Pois se trata de um poderoso método caseiro. Que me curou da danada ejaculação precoce. E que pode curar você também. Assim como curou mais de 20 mil homens espalhados por aí. Agora vamos para a receita de hoje. A aveia é um alimento que permite tratar a ejaculação precoce. Uma vez que reduz a ansiedade e assim você poderá se concentrar em reter sua gozada rápida. Além disso a aveia contém proteínas, carboidratos e fibras. E como se fosse pouco, a veia também possui triptofano, que é essencial para que nosso corpo sintetize a serotonina, pois um dos desarranjos das ações de serotonina no cérebro pode ser uma causa. Estudos sugerem que quantidades elevadas de serotonina no cérebro retardam o tempo de ejaculação enquanto que quantidades baixas de serotonina podem produzir ejaculação precoce. E é por isso que a veia é um alimento muito importante. Para quem goza muito rápido, agora que já vimos todos os benefícios da aveia para controlar a ejaculação precoce, é hora daquela receitinha nutritiva, fácil e gostosa. Com o velho mingau de aveia, vamos para os ingredientes: uma colher de farelo de aveia, uma colher de aveia em flocos, um xícara de leite desnatado, uma banana, uma colher de baunilha essência, uma colher de chá de adoçante. Uma colher de chá de canela. E agora menino vamos para os modos de preparo. Em uma panela, aqueça o leite coloque o farelo e aveia em flocos. Mexa até engrossar. Desligue o fogo e acrescente a essência de baunilha e o adoçante. Corte três rodelas de banana e separe. Amasse o restante da banana e acrescente ao mingau. sirva em um recipiente. Polvilhe canela e enfeite com as rodelas de banana. E pronto o seu mingau estará pronto. Faça isso todo dia. E veja o resultado depois. Na cama com sua gata. Agora se você busca por um algo a mais e quer aprender mais receitas como essas. Clique agora mesmo no link que está logo abaixo do vídeo. Para conhecer o método 100% caseiro que me curou da ejaculação precoce. E hoje eu tenho o controle total da minha gusada. Hoje eu tenho uma pegada de um touro do cio. Não seja mole rapaz até quando você vai ficar na aí. Passando vergonha na cama. Chega menino acesse o site agora mesmo. Antes que seja tarde demais. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo. E ainda não deixou o seu tapa no like. Deixe agora e se inscreva no canal. Mais ousado desse YouTube. Fui. Grande abraço. E até a próxima.